Tudo. Não, valeuzinho não, porque eu não ganhei nada com aquele 50 vale lá então... é, tá Sério? Ah, você fechou o kit, nego Não, eu, eu, eu na feita eu ganhei na minha final Não, não ganhou, independente, ganhei. Né? Não, não, Eu Ganhei toda, aí, aí, aí, aí, aí como é que o jogo fica no... Ah, você quer fechar o jogo, ganhar tudo sem... sem, sem aí tá vem aqui. aqui, ontem com 9k, jogando a segunda do já é. Ah, o cara que me dá, mano, o cara é o showman aí Showman né, não Aí, chegou <risos> não, não, não. não é possível. Mas não dá, amigo. Você não tá dormindo não, Você não tá sonhando não? Você não tá assistindo algum gameplay que você tá vendo seu nome errado lá? Não, não. Ah, mano, olha, estremei aí, cara. Eu tô quieto! Tá demais, nem vai mesmo, porque toda hora vem o compasso aí, ó. O cara eu tá mirando <risos> Não, nada o cara Granada franguinha, nego. Não cara, cara, nada, né? Aqui, dá, pra ah, okay. dá pra saber de cara Podemos tá, dá tá pra... Dá pra assustar pelo menos, nego. Dá é, pra assustar mesmo. Né? Um ai, ai. Até subir tem um de... Ai, soldado. Tá por aí. Ai, ai! Pera, meu. Pode deixar de ser boneco. Pô, a dezézinha é top. Uh. Ah, que é o 20 é manda né? hora, velho. Ficou bem, combinou bastante. Um é amarelo, laranja e vermelho. É, pega o meio, pega o meio, pega, pega, pega, pega. o é meio. Ah, ah, deixaram ah, na voz. Que na com... Nossa, que cê é louco? Né? Se o IETX está chegando aí, falou. Tá os caras vieram pro um mapa. Ah, não, GT nego. É o top. Top do pulo. <risos> é louco, os caras entraram aqui, que chutando tá a porta do inimigo. A é, Chegou a Gregina, filho. Nem respeitou os caras do bomb. Chegou atirando, chegou a cuspindo bala. É, é, é, é, é. Tá doido. Maluco. Eu demorei porque eu é, tava dando é, um trato é, de cabelo é, é, é, é. Ah, o Eu vi esse cara porque tá é O cara mesmo. tá deitado, é. Mesmo, né? é isso, brizo. Eu chego aqui. Tá... O cara tá bonzinho, tirando mesmo. Caro me tirou. O cara aqui começando morto aí, louco am... isso tá, não, é... tá te odiando Isso não existe, puros, não não, ai ai, resume meu, Eu pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pensei kill, talvez a sua vida Geral cai seca aí. cara da capa Olha. Ai ai! Esse FS meu querido. Geral cai nem que nem foi a seca aí. Cheguei como? Resolvendo a parada. Pra pouco, foi o que né? Perfeita. Que que é que é que é que que que é é nossa, tá tô cego! Ó, Ei, não, não é possível não, porque o cara não. Ó, cadê? Acontece. vai, vai, vai, pô, vai, pô. É, é. eu tenho 30 de vida não. minha Ó louco, né? Que isso, Já jamais vou deixar você morrer na minha vida. Eita! Pode só até essa, não. Que isso, não? Ai, ai! Eu na faca, eu fiquei desesperado, eu na faca, eu o cara virou e... Aí ficou... Aí tinha na escada embaixo, eu falei, nossa...